Oi pessoal, mais, mais um programa aqui com a Priscila Monteiro, a gente já tá aqui tendo um papo super gostoso sobre um tema que me interessa muito e que eu acho assim, super relevante e ao mesmo tempo super ignorado hoje em dia para os efeitos, para é, o impacto que ele tem na nossa vida, né? que é na questão da história da nossa burocracia. A, a gente está aqui desenvolvendo esse trabalho porque estamos organizando um grupo de empresários, de profissionais liberais, uma associação que visa é, combater esse problema, que é, eu acredito o, o cerne de muitos outros, sei lá, talvez 90% dos problemas do Brasil, e que, e que chama burocracia. E aqui na, na Rede A Jogada, a gente está tentando lançar um novo conceito que eu chamo de ludocracia, que é basicamente um documento que, que pode ser anexado a um contrato tradicional e que é, ele contém na, na estrutura dele essa mecânica de jogo, né, essa geometria, onde você pode simplificar o processo de criação, do, do, documentação de uma empresa. E, é, e aí hoje a gente vai, vai conversar um pouquinho sobre, sobre a história da nossa burocracia, os, os impactos, os efeitos que ela tem até hoje, né? por que foi criada, o que, que, que ela tinha de importante né? e quais os, os é, males que ela causa hoje pela sua, pelo, seu, pelo seu tempo histórico, etc., né? mas antes só pedir para você lembrar de curtir esse vídeo, de assinar o canal, compartilhar com quem você acha que merece ver esse conteúdo e vamos lá. Bom, Priscila, é, a, existe alguma burocracia mais antiga que a brasileira no Ocidente que a gente possa falar ou é, ou por causa que Portugal foi o primeiro Estado-nação moderno é, europeu é, a gente tem uma, uma herança burocrática maior que os outros países? Olha, é na verdade, você já dá a resposta. Né? A burocracia mais antiga que a gente conhece é a portuguesa, nesse mundo ocidental, mas realmente é, existe sim uma tendência muito grande da burocracia brasileira, que hoje é considerada uma das piores do mundo, principalmente para o empreendedor, para quem está abrindo o negócio, é né, isso que já melhorou bastante em relação a alguns anos. É, a, a, a junção do Brasil ao BRICS é, mostrou para gente essa questão burocrática como um grande problema, tanto no investimento de países estrangeiros no nosso país, quanto na dinâmica do mercado interno, do surgimento de novas empresas. É, então, a gente já avançou, mas sim, existe uma herança burocrática brasileira que tá, tem características na sua formação colonial, por essa herança que nós recebemos de Portugal, pela uma certa morosidade de mudanças aqui, e essa morosidade de transformações do período colonial vão passar pelo processo de independência, vão passar pelo império, e a gente vai meio que solucionar, mas sem solucionar na Primeira República. E na Primeira República nós temos um Estado altamente burocrático. Por quê? não houve uma mudança de personagem. Logo, se eu ainda tenho os latifundiários, fundiários se é, é, beneficiando, né, quem tinha um poder realmente financeiro do Brasil, que é ser lixo agrícola, se beneficiando de cargos políticos e podendo fazer as indicações políticas, os apadrinhamentos políticos, a gente vai ver que os cartórios que surgiram, principalmente pela separação do Estado e da Igreja, vai acabar caindo na mão de é, apadrinhados né, dessa elite agrária. Logo, o poder não mudou de mãos e a gente tem essa herança permanecendo até hoje. Essa herança, dentro do período republicano brasileiro, já tentou ser contida por governos diversos. O mais é, marcante dele é o governo Getúlio Vargas. Aquilo que nós chamamos de Era Vargas, de 30 a 45, vai buscar bastante essa... Esse fim da burocracia, ou pelo menos a diminuição dessa, do, de quem era beneficiado com essa burocracia, isso é altamente contraditório quando a gente para para pensar que parte desses 15 anos, eu estou falando aí de um, de um regime ditatorial, eu estou falando de órgãos de censura que protocolavam tudo é, que era exibido, como um DIP, por exemplo, mas sim em relação à Primeira República Há uma diminuição constante é, é, dessa burocracia. Uma coisa que eu acho interessante também é que tem um livro do, do Jorge Caldeira, A História da Riqueza no Brasil, e que ele fala que é só nesse período, na verdade até 64 que a gente vê o Estado brasileiro com uma preocupação de um desenvolvimento econômico. O restante vem da iniciativa privada, desde lá da época das capitanias interestárias, e sempre acabou entrando em conflito e esbarrando nessas burocracias. A gente tem um outro momento também de tentar evitar essas burocracias, se eu não me engano, é de 78 a 86 que vai existir o Ministério da Desburocratização, parece contraditório também, pelo fato de existir mais um ministério só para isso, é, só que isso acabou sendo esbarrado tá, pela questão da mudança de regime pela redemocratização brasileira porque a Constituição cidadã traz novamente vários aspectos burocráticos. Então, hoje, a gente tem fatores históricos que acompanham isso, tanto é, de uma elite agrária que sempre se beneficiou com essa burocracia, quando a gente tem uma mudança de regime, esse poder continua na mão dos personagens que se beneficiavam com essa burocracia, a gente tem momentos escalonáveis de tentativa de mudança, outros não, então várias outras contradições, então a gente nunca viu o processo tendo uma continuidade íntegra, total, da tentativa de acabar com essa desburocratização e uma herança externa que tem a ver com a nossa colonização, mas tem a ver também com o fato da nossa justiça ser baseada no direito romano. Então, se não está escrito, não vale. É, aconteceu alguma coisa diferente daquilo que está escrito, eu preciso fazer uma nova lei para poder incluir aquilo. Uhum. E a gente tem que lembrar que quando a nossa Constituição foi criada, não existia internet disponível ao público, né? uso comercial como a gente entende hoje, aplicativos, sites. Então, é, é, existe uma questão atual, de uma dinâmica atual, de uma velocidade de vivência, de todos negócios, atitudes políticas que não é, são contempladas dentro daquela Constituição que foi feita, vamos dizer assim, ela é analógica e nós hoje somos digitais e existem alguns conflitos ocorrendo por isso, que acaba trazendo entraves burocráticos também para o maior desenvolvimento do país como é, nação economicamente piada uma, uma comparação que eu acho necessária, né? embora nem sempre é tão simétrica essa comparação, mas assim, a gente tem, eu acho que por, por costume, é, na, na, na intelectualidade, na, na ciência, na academia, enfim, em todo lugar no Brasil, a gente vive se comparando com os Estados Unidos, como se a gente se comparasse assim, né? como... Como comparar -se um, um, um, é... dois parentes, né? dois, dois irmãos, dois é... filhos de um. Como né? se você um, quisesse um... que os gêmeos fossem identicamente iguais, sempre tivessem as mesmas atitudes. Né? Isso. A gente <coughs> é... exercita essa comparação, que não é uma coisa é... simples de fazer, mas é uma comparação que não... é inevitável, porque é muito na cara, é né? muito é muito é, impossível de ignorar o a trajetória que o Brasil é, assumiu a partir de um instante e a trajetória que os Estados Unidos assumiu. E colocando assim rigorosamente, o Brasil começa antes dos Estados Unidos, né, o processo colonial, e é, em algum momento é, da, da história dos dois, simplesmente os Estados Unidos ultrapassa o Brasil, no, no nível de desenvolvimento, em acúmulo, de, de né, em população, em, em PIB, etc. E aí, daí, daí em diante, é, os Estados Unidos meio que entram numa arrancada econômica e desenvolvimento, principalmente no século XIX, enquanto o Brasil é, permanece num, num ritmo de desenvolvimento an anterior, né? eu acho que muito por causa das tecnologias, né? aqui a gente ainda manteve o escravismo mais um século, é, e o modelo econômico com ele, né, enquanto os Estados Unidos já se industrializavam e, e aí no, no meu livro eu faço uma análise sobre a, a, as causas disso e eu criei uma expressãozinha assim, para simplificar essa ideia, de que quando Portugal descobre e coloniza o Brasil, eles precisam desenvolver um sistema de gestão imperial que ainda não existia, então eu chamei isso de SGI 1.0 e aí, quando a Espanha vem e entra na corrida colonial, ela acaba desenvolvendo o seu próprio sistema, inspirado no sistema português. Então, aí é um ponto um. Daí, depois, vem a, Fran a Holanda, a França, a Inglaterra. Né? E aí, quando chega nos Estados Unidos, o sistema já chega num, num, numa versão 1.5. Toda a, a, a, a, a sistêmica da burocracia já está é, muito mais apurada mas continua sendo a, a sistêmica inventada por Portugal, pelo, pelo, pelo, pela monarquia portuguesa, que foi a primeira é, a, a criar um, um império intercontinental, né? é, onde, onde é, Portugal centralizava ali uma rede marítima super complexa. E, e, e, e assim... É, inovadora, né? Assim, o, o Império Português foi é, um dos mais longevos que a humanidade já conheceu, um dos mais longevos da Europa. E, e ontem, eu assistindo a sua live, você mencionou uma coisa também relevante: o, a monarquia portuguesa foi a única que não foi capturada por Napoleão. Então, isso, quando, quando é, a coroa vem para o Brasil, eu imagino que traz mais um monte de burocracia, um monte de tralha, um monte de. É, é, material é, é de, ainda desse período é, é medieval da Europa né então é aí aí essa comparação com os Estados Unidos que é que é muito inevitável no, nos faz é, refletir assim porque que a gente tem um, um, um nível de burocracia tão maior que o deles é, qual, é, qual é a origem, qual é a herança, assim, por que, que a gente ainda mantém isso? Né? Coisas como os cartórios, né? que, que no Brasil são um grande negócio, um negócio meio que quase hereditário. Né? E, e aí a gente vê também que, é, até nos Estados Unidos, esse sistema que é, que de administração, que é bem mais moderno que o, que o brasileiro, já chegou nas últimas ele já está assim, à beira da ruptura porque a crise que eles estão no momento, é, a presidência que está ocupando lá, é, para mim mostra que todo esse sistema do Estado-nação moderno que surgiu em Portugal, chegou ao seu limite de, de funcionamento agora no século XXI, né, com as tecnologias que já existem, ele, ele é, já não está mais é, dando conta da, da, da complexidade mundial que a gente está enfrentando. Então, assim, fala um pouco para a gente de, é, dessa, dessa, desse processo histórico paralelo é, no, no que você for, for, for capaz de, de é, ligar ponto, ponto a ponto, mostrando mais ou menos o que estava acontecendo, assim, grandes fatos que estavam acontecendo aqui na América do Sul com relação a isso e lá na América do Norte. E, e como isso foi levando esse distanciamento no, no sentido econômico e tecnológico? Bom, vamos lá, vamos começar. Tentar do começo, você falou muita coisa. Eu pre pretendo não perder nenhuma parte. É, um, a questão de, do nascimento dessa burocracia, desse modelo de gestão globalizado em Portugal, a partir do seu primeiro Estado Nacional. Por mais que quando a gente coloca o Estado moderno surgindo aí na Idade Moderna, Portugal é antecessor a isso, né? Ele está vivendo uma realidade que vai se concretizar, que a gente vai chamar de Idade Moderna, ainda no período medieval. Então, é um processo de transição muito grande, que existe aí uma questão de adequação. E como na Idade, né, nesse período medieval, que a gente conhece, faz tanta referência, a gente tem um predomínio da Igreja, tudo que Portugal faz tem um fundo religioso, que isso, mal ou bem, vai enrijecer esse processo em um determinado momento. O que é mais interessante também observar esse fato, é que você falou assim, ah, Portugal inaugurou isso é, no domínio sobre o Brasil. Cara, pare e pensa que o Brasil deve caber aí uns 27, 28 Portugal, né, país Portugal ou mais, porque a Europa inteira cabe dentro do território brasileiro. Então, é como se um anão, né? um anão, não, não, mas é uma pessoa muito pequena, uma criança, mandasse um idoso. tá? Então, vamos parar para pensar pela questão do tamanho do território. Uhum. Isso é um fator. Só que o Brasil não foi a primeira colônia portuguesa, nem foi o primeiro local dessa expansão marítima. Portugal teve seu império espalhado nas grandes navegações, é pelo mundo inteiro. Foram os portugueses os primeiros europeus a chegarem no Japão. Então, é, você tem os mártires franciscanos do Japão, que são padres portugueses que foram mortos pelo Shogun. e, e, e Porque né, essa, essa nova palavra que tá vida, essa nova religiosidade, faz com que os camponeses que obedecessem esses dias generais não tivessem mais medo de morrer. Porque se eles vão morrer acreditando em Jesus Cristo e vão para o paraíso, o paraíso é melhor do que a realidade de fome e violência que ele vive aqui, eu prefiro morrer. Então, como é que você consegue criar barcos o suficiente, defesas o suficiente, é, para extensões tão longas, tão diversas? Porque no Brasil eu estou enfrentando os estupinambás, né os tupi-guaranis os tapuias, -es, que são como de gente, como é que eu enfrento essa galera? É, eu chego na África, eu também tem questão de nações, algumas com lideranças específicas que ficam mais fáceis de, de negociar, como é o caso Tinha Banto, que tem várias nações ligadas ao meio-banto, mas eles têm a unificação aí com um único rei. Se a gente for comparar com a Europa, o Sacro Império é, Romano é um exemplo disso, onde o momento eu tenho o rei espanhol sendo o imperador desse império, em outro momento eu tenho o rei francês e assim sucessivamente, né? Carlos Magno, Carlos V, esses personagens que vão surgir. Então, eu tenho essa realidade na arte que também tem que negociar. Isso vai gerar falhas. Portugal foi muito hábil, mas essas falhas são tão claras e evidentes que ele perde boa parte desse território para outros países. O próprio Japão consegue se isolar e criar um ponto de intercâmbio e comunicação comercial só com os holandeses. E aí, ironicamente, os maiores parceiros nas navegações com os portugueses são os holandeses. Você está entendendo? Então, assim, você ser pioneiro não é um significado de sucesso. Tem, uhum. é, eu gosto muito daquele filme Fomos de Poder, que é o cara que pega lá o McDonald's e transforma no McDonald's do que ele é. Ele é. não é o criador do McDonald's, então, né? Tem... Mas quem criou o McDonald's não soube alavancar ele como o cara teve essa visão. Os um... portugueses a mesma coisa. Tem um livro que e o que chama... é interessante... Hã? Tem um livro que chama O Dilema do Inovador, né? E, e no meu livro, que, que ele explica assim, por que, que por exemplo, a, as, as fábricas de máquina de escrever não inventaram o computador, né? Ou por que quem... quem saiu na frente com o smartphone, não foi... Por que a revolução industrial não aconteceu na Itália? É, exato. Então, é, aí esse eu apliquei esse princípio dele, né, para analisar a história do Brasil, a, a formação de Portugal, e aí me veio à tona todos esses, esses detalhes que antes eu não via, e, e principalmente entender é, a burocracia que a gente é, herdou como algo, assim, que é hoje... 95% tralha, é, é simplesmente é, é velharia acumulada em cima de velharia e coisas assim que, é, que, que constituem códigos e coisas que emperram o, o, o nosso desenvolvimento. E talvez ela Mas pode... vamos lá. O grande Sim. problema aqui é que a gente tem uma tendência a comer um anacronismo do seguinte, é, a gente acha que o português, quando estava criando esses códigos que foram necessários para gerir coisas tão... Isso é uma vantagem do pioneirismo, né? Ou eu estou crescendo, eu estou expandindo, eu preciso criar uma forma de regular tudo isso. Isso é o que a gente chama de burocracia, mas o termo burocracia só nasce no século XVIII, né? com os enciclopedistas, é, com o iluminismo. Então, o cara está fazendo uma coisa que ele não sabe o que está fazendo. Então, isso é um, é um primeiro fator. Não existe tanto mais estratégia de futuro. Existe muito mais uma questão de resolver um problema naquele momento que eu tenho espalhado português para o mundo inteiro sem que falem as mesmas línguas. Então, você coloca tudo num código de regras, para onde esse cara for, ele leva o livro de regras dele debaixo do braço e vai conseguir fazer a eficiência em relação a isso. Hoje a gente vê a burocracia, esse conjunto de regras, muito como algo, como um aspecto negativo, mas lá naquele passado foi positivo. Uma das ordens religiosas mais bem sucedidas que a gente conhece são os beneditinos. E qual é a primeira premissa de São Bento? Criar um livro de regras. Entendeu? Uhum. Então as regras, elas podem ser positivas ou negativas dependendo da forma que ela é aplicada. O problema é que eu, que eu acho que é maior e o que aconteceu lá naquela época, óbvio, sem eles saberem é, e também a gente vê hoje dentro da máquina pública brasileira, é, eu tenho essas regras muito engessadas. E normalmente as ah. pessoas que fazem, que criam essas regras, elas não têm vivência de mercado para saber aonde essa regra é, deve ser aplicada ou não, ou se ela é eficiente ou não. Então, demora-se um tempo para criar a regra, quando ela é criada, é aplicada e ela não serve, demora um tempo maior ainda para que essa informação que ela não serve chegue até quem altere e essa alteração seja feita. Mas hoje a gente tem uma dinâmica né, mundial e tanto na internet tudo que já se criou uma outra solução que ninguém tinha paciência para escrever a regra. É, então, são, são, são alguns detalhes que a gente precisa entender que sim, hoje a gente vê as regras como algo negativo e talvez esteja dentro do processo histórico brasileiro, sim, e a grande diferença dos Estados Unidos, chegando a esse ponto de chegar é que, um, a Portugal cria essas regras, a gente passa a viver com essas regras e reproduz elas aqui. No momento da mutação dessas regras, principalmente pós-independência, a gente tem uma morosidade muito grande nessas transformações. Para você ter uma ideia, né, Portugal vai criar o seguintes coletivos, Afonso Dom Manuel, depois das grandes descobertas, né, que é o coventuroso, é na gestão do, do rei do, Dom Manuel que o Brasil é encontrado, é achado né, pelos portugueses, e começa esse processo de colonização, ele começa uma reforma que ele não consegue levar à frente, porque ele vem a padecer. É, o filho dele, São Sebastião, também não leva isso à frente. Quando a gente vai ser gerido pela Espanha, o rei Felipe, primeiro de Portugal e segundo de Espanha, vai começar a fazer um novo código, que é o Código do é, o Código de Ordenações filipinas, o termo correto é esse. No processo de independência, Dom Pedro I faz o quê? Começa a mudar esse código. Eram sete livros ao todo. Ele só consegue mudar um. E aí eu tive mais a gestão inteira do período regencial e do Império, do Segundo Reinado, para mudar e eu quase não fiz alteração. Nesse período muito maior, se um ou dois foram alterados, é muito. Eu só vejo na República a alteração total desses sete livros. Isso já é em 1916. Então, essa república já está implantada aí há 27 anos. Então, é só para que a gente acompanhe essa morosidade dentro desse processo. Nos Estados Unidos, esse processo não aconteceu. Porque, primeiro, eu tenho uma colonização mais tardia. O país colonizador, né, a metrópole, a Inglaterra, não tem o seu direito baseado numa questão religiosa e também é, católica. né? E também, é, é, eu tenho um direito aí baseado no direito consuetudinário, onde aquele momento, aquela atualidade, que a sociedade está vivendo é o que retrata. E quando a Inglaterra tenta criar um código de leis, e uma maior burocratização, ela perde a sua colônia. Vamos parar para pensar no processo de independência das três colônias norte-americanas, e aí eu não posso falar de independência dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos com 50 estados não existiam, então, a gente também tem isso como um fator diferencial. O Brasil já tem esse tamanho de território desde o início dos Estados Unidos, não. Ele vai conquistando territórios que têm características diferentes e estão se atualizando conforme vão sendo criados e vão sendo indexados, é, que, que gera todo um processo diferencial. Então, nesse processo de independência, o que eu vejo? Lei do chá, lei do selo. Até carta de baralho, precisava ser selada. aonde eu faria essa selagem? Num cartório. Então, eu vejo uma revolução popular que vai gerar um processo de independência e está indo justamente contra essa burocratização. E essa burocratização foi vista pela Inglaterra como algo que deveria ser aplicado. Então, está aí os ingleses apresentando os para que eles tivessem maior rentabilidade, para que pagassem os maiores custos que eles tiveram das guerras com os franceses. Aham. Uhum. Então existe todo um cenário bélico e financeiro, econômico por trás, que ao ser aplicado nessas duas realidades, Brasil e três colônias norte-americanas, em momentos distintos, quer dizer, eu estou vendo a aplicação dessa maior é, rigidez, dessa maior burocracia, no iluminismo, onde a razão deve ser predominante, né, lá na independência das três colônias. Enquanto isso não vai estar acontecendo aqui. Eu ainda tenho modos operantes de fazer, muito baseado em tradição religiosa e muito reproduzido ainda no sistema colonial, quando ele foi implantado lá de 1500. Quando houve a introdução de ideias revolucionárias aqui, elas foram proibidas com a morte, né? com a truculência. Então, isso vai gerar um, um maior medo de avançar nesse processo. Então, é, sim, são processos diferentes de colonização, mas esqueçam esse papo de colônia de exploração e colônia de povoamento, isso não existe, toda colônia é de exploração e toda colônia é de povoamento. Eu não estou falando ainda de neocolonialismo, eu estou falando de colonização mesmo. Esse fenômeno que a gente vai ver no século XVI, é, 17 até o 18. E é, as características da metrópole em si também são diferenciais. O fato de Portugal ser pioneiro, manteve aquela tradição de time que está ganhando, não se mexe. Então, vamos perpetuar isso. Ah, Eu também não gosto de muitas mudanças na minha vida, porque pode ser arriscado. Eu já cometi um grande risco ao atravessar o oceano uma vez, né? é muito uma religiosidade voltada a um castigo divino, Deus vai me castigar, eu preciso ter uma vida baseada na, na salvação coletiva, porém, como eu estou distante desse monarca, eu faço pequenas corrupções para poder atender os meus anseios. Então, eu coloco isso como um poder paralelo, não como um poder oficial dentro de um conjunto de regras. Lá é ao contrário lá eu tenho uma fragmentação do território que precisa se reunir para gerar um novo país, eu tenho uma visão religiosa completamente diferente é, sobre essa relação de ser salvo ou não, de como interpretar essa religiosidade ou não, até uma autonomia nessa interpretação. É, Max Weber que vai trabalhar mais a teoria da burocracia, também vai criar um livro chamado Ética Protestante do Capitalismo. E sabe, todas essas teorias foram superadas, mas que também tem uma grande relevância nesse processo de constituição, inclusive burocrática, é, que a gente consegue perceber como diferença dos dois países. Agora, o fenômeno do século XIX, o que eu acho muito interessante, é que a realidade brasileira continua sendo reproduzida até hoje, e a realidade norte-americana continua sendo reproduzida até hoje. Porque o Brasil, no século XIX, criou várias formas de proteger a serente agrária. Ao mesmo tempo que eu estou rompendo o tráfico de escravizados e trazendo a mão de obra livre, branca, assalariada, né? esses europeus que vão vir substituir a mão de obra do escravizado, eu estou criando uma outra lei, a lei de primeira é o Sérgio Queiroz. Eu estou criando uma outra lei que impede o acesso à terra tanto dos escravizados libertos quanto desse livre que está chegando da Europa, desse imigrante. A lei de terras garante na mão dessa elite agrária essas grandes porções de terra, inclusive o poder político e policial regional. Tá? Eu só posso ter tantos hectares de terra se eu consigo ter segurança para cercar todas essas terras. Então, quando eu digo segurança, eu digo cerca, eu digo jagunço, eu digo armas, e a pessoa precisa uhum. ser muito bem abaixada para isso. Uhum. Se eu não consigo ter o número, número de hectares que a lei diz, nem pagar o número de pessoal para garantir essa terra, o que acaba acontecendo, eu não tenho acesso à terra. Então, é, e quando eu venho a primeira, primeira República e tudo isso passa a deixar de ser um acordo ser registrado em cartórios, eu vejo o sistema de viagem acontecendo. O grande latifundiário, pelo poder das armas e da força, tomando a terra do pequeno, uhum. porque ele não tinha nada registrado em cartório que certificasse que aquela terra era dele. Uhum. Né? E baseado na lei de terras, aquela terra não poderia ser dele. Lá no... no, no, no e isso, aí só para concluir rapidinho, e isso é interessante porque o latifundiário vai ser privilegiado porque o Brasil sempre se colocou como o celeiro do mundo. Então, eu preciso desse grande exportador para poder fazer grandes agroexportações. Não é uma vertente natural do Brasil ser um país industrial. Tanto é que boa parte é, dos investidores que investiam no, no tráfico dos escravizados em 1850 vão mudar os seus recursos para onde? Para a indústria. Né? Esse fenômeno da era Mauá que a gente vê na década de 50. Mas eu não tenho um código que regule essa indústria. Não houve essa preocupação. Então, olha como a terra está muito mais é, como algo nato dos políticos brasileiros, vinculado à identidade nacional Brasil, porque o Brasil vai se sempre ser do mundo. E por que, que eu digo que na atualidade essas teorias se renovam? Porque, primeiro, quando a gente revê as teorias de Mau, o Brasil é sempre apontado como o último país do mundo a passar fome, uhum. por conta da nossa capacidade agrícola. Dentro uhum. das protocomidas, né, que vão precisar ser inventadas para atender o aumento da população, quando chegarmos a 10 bilhões de habitantes do planeta, já que não vai ter área para plantar para todo mundo, o Brasil vai ser o último país a passar por esse processo, porque teria autonomia para produzir sua própria comida. Nos Estados Unidos, isso é completamente diferente. Os estados, eles vão surgir e as terras vão ser ocupadas justamente no incentivo de distribuição de terras. Boa parte dos europeus que vão migrar para os Estados Unidos vão fazer essas corridas e demarcações de terra para serem proprietários de terra, então o acesso à terra é uma grande diferença. Uma outra questão também que a gente vai ver é que mesmo o sistema escravocrático, escravocrata vigente, esses estados vão ter autonomia para escolher se vão ser escravocratas ou não. Então, isso também é, é, é, é um diferencial que a gente pode levar em consideração. E o fato de você ter boa parte do território norte-americano, improdutivo, na parte agrícola, devido a clima, solo, leva uma vertente natural a levar uma industrialização, uma atividade portuária para aquela área. O fato dos norte-americanos terem tido uma guerra civil, onde esse lado industrial vence, não é o lado agrário que vence, não é o sul que vence, também faz toda a diferença. Isso é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil. Então, essa predominância é, é, desse lado industrial vencendo, né, é o norte que reconstrói o sul. E, e, e no momento que a gente está numa segunda fase de uma revolução industrial, e os Estados Unidos só se torna essa grande potência realmente é, produtora que a gente conhece, né, industrializada, após a Segunda Guerra Mundial. Então, é, são esses processos de transição e construção. Eu preciso entender que a formação dos Estados Unidos não é igual à formação brasileira, esse é o grande diferencial, não é o fato da gente é, ter sido colônia de exploração e poupamento, isso é um erro clássico histórico, horroroso, que eu sempre tento mudar na cabeça das pessoas quando eu falo sobre as minhas aulas, mas o, o, o é, isso vai interferir bastante nessa realidade de burocracia ou não que nós temos implantadas lá e implantadas aqui. Lá é muito mais fácil essa mutação pelos vários processos de transformação e da adequação, dessa autonomia desses estados de quando eles incorporados do que acontece aqui no Brasil, que a monarquia influencia nisso pós-independência, porque eu tenho um poder centralizado na mão do um rei. É, bom, Priscila, então, assim, é, para a gente ir fechando essa conversa, é, mas trazendo aí uma, uma questão, realmente, que é, eu ainda não não sei como responder. Eu, eu queria saber a sua, a, da, da sua intuição, assim, o que, que, que, que a sua intuição como historiadora consegue imaginar de, de desdobramentos para essa realidade que a gente está é, vivendo agora, né? E, e assim, eu gostei, eu gostei muito que a gente conseguiu manter essa discussão é, do, do, da, dessas. É, origens administrativas do Brasil, baseado em, em um processo histórico que é essencialmente a evolução das tecnologias administrativas que em cada momento existiu, né? E, e como elas foram é, se desenvolvendo em cada experimento que a gente poderia chamar, né? Assim chamar e, e, a, e a América como um todo é, foi útil para a gente ver como que esses dois experimentos se encaminharam ao longo da história, né? É, o, o modelo latino de administração, de direito, etc., e o modelo é, anglo-saxônico que é, tem um outro segue outros princípios, né? Tem algumas diferenças se você olhar assim, não é, não é, é não é algo assim. A gente não é tão diferente quanto o, o, o ocidental do chinês, mas quando a gente coloca esse experimento, esse sistema para funcionar e, e faz é, centenas de rodadas esse processo girar, a gente vê que no longo prazo a distância acaba sendo muito grande. Né? Mas, como o Estado-nação moderno surge em Portugal, depois ele vem se reinstalar no Brasil, é, existe aí uma... uma uma realidade que se coloca, que é, em algum momento, esse ciclo volta para onde ele começa. né Então, a gente estava falando sobre, por exemplo, a história das máquinas de escrever, que vira computador, que vira celular, etc. A Apple foi a, a empresa que que criou o computador pessoal, né o, o conceito do computador pessoal. E... E ela não acabou não dominando esse mercado porque quem dominou esse esse mercado foi a microsoft mas a em um, em um determinado momento como vamos dizer assim a mesa do poker volta para aquele personagem e aí a, a apple que teve a cartada é acertada no momento da computação móvel e é, e aí, a Microsoft até hoje não conseguiu ter essa presença na computação móvel, não importa quanto ela gastou, torrou de bilhões, ela ela não teve esse sucesso porque, é, vamos dizer assim, não estava na vez dela. E aí, agora que os Estados Unidos estão, talvez, vivendo a maior crise da sua história, né é, eu percebo que o Brasil está é, num momento de. de é, é, talvez é, transição, transformação ou, ou mudança com relação ao nosso, ao nosso sistema administrativo. E o mundo como um todo também está parando para pensar sobre isso, está né? parando para questionar. Já existe aí uma discussão acontecendo sobre a substituição do dinheiro por um dinheiro eletrônico, já tem discussão sobre a renda mínima universal, tem a discussão sobre uma constituição global é, e eu, eu acho que o Brasil como com, com essa história que tem é, acaba sendo um, um enfim um personagem que tem muito a contribuir ele promete muito nesse sentido é, com relação ao novo sistema que pode surgir daqui né E, e aí o que, que você imagina, assim, do, desse ponto de vista, né? supondo que a gente já viu é, esse sistema burocrático esgotar sua capacidade, mas, ao mesmo tempo, é, o, o país, a nação e os recursos que a gente tem ainda estão muito longe de serem esgotados, né? O território, a população, etc. Então, em algum momento, tem que rolar um upgrade do sistema, do, do sistema operacional, certo? É assim, uma coisa que, é, intuitivamente, a gente pode prever mas a gente não pode prever como que vai ser esse upgrade. Enfim, nesses últimos anos, eu, eu trabalhei em desenvolver que esse upgrade seria isso, seria a ludocracia. Mas o que, que você imagina assim que, que deve deve acontecer daqui para frente, ainda mais com todo esse momento global da, que a gente está vivendo com o coronavírus? É assim, <risos> eu estou rindo, porque eu tô, vamos lembrar, o historiador... É o profeta da segunda-feira. Eu só posso falar depois que acontece. É, dentro de tudo isso que você falou, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é Brasil não é um ser humano autônomo com vontade própria. É, tudo que acontece aqui é um reflexo da vontade dos indivíduos que ocupam esse espaço. Né? Eu, você, os Estados Unidos a mesma coisa e qualquer outro país. Então, hoje, nesse momento de pandemia, nós temos, um presidente dos Estados Unidos, um empresário. Então, em algum momento lá atrás, né, é, o norte-americano eleitor enxergou que para os Estados Unidos não ter um declínio, crises econômicas, como estavam acontecendo, como aconteceu em 2008, ele precisava de um empresário que queria visar o lucro liderando esse país, não humanista. Então, é, é, tudo depende do momento. Só que aí a gente não tem mais uma crise de crescimento econômico pela gestão do capitalismo e sim pela uma pandemia. Será que nessas eleições norte-americanas eles vão enxergar, então, que na verdade eu preciso de uma economia estável, mas de um humanista que pense é num sistema de saúde, né? Que seria lá o sistema Obama, que a gente não tem contato, é, e que poderia equilibrar tudo na mesma ordem. Vamos parar para pensar que hoje os Estados Unidos é o país com maior número de mortos do coronavírus, mais inclusive que a Itália e a Espanha. Então, é é, sim, a sim. cabeça desse eleitor, depois dessa vivência, vai mudar. Talvez agora o que mais importa não é a economia. E o fato da gente ter espalhado pelo mundo um grande número de democracias, onde nós podemos eleger em momentos diferentes personagens completamente diferentes em discurso. Para estar nessa liderança, é né? só ver o exemplo do Brasil também, como a gente tem aí um momento antagônico, né? a gente tem sempre essa polarização, essa, ou é, é A ou é B, eu não posso ter o A com nem o A 2, nem o B com sabe? Sempre essa polarização muito forte que eu acredito que inviabiliza uma coisa universal. Tá? É... Então a gente já viu tentativas frustradas de ter uma coisa universal. Caminhamos muito para isso. A Sociedade das Nações lá na frente, a Liga das, lá, desculpa, lá atrás, a Liga das Nações tentou mudar isso, não deu certo, veio a ONU. a gente viu uma fragilidade muito grande da ONU é, depois do 11 de setembro, porque as guerras não eram aconselhadas e, e, e os países fizeram essas guerras mesmo assim, Hoje, a gente está vendo essas lideranças internacionais, dois casos citados, Brasil e Estados Unidos, dentro do seu poder executivo, querendo desobedecer o que a OMS está falando. A OMS ela teve um papel fundamental, e ela também surge depois da Segunda Guerra Mundial, né? todas essas instituições, esses órgãos, ONU, OMS, vão surgindo depois da Segunda Guerra Mundial, que ela, ela já fez trabalhos fantásticos, fantásticos como a erradicação da varíola do mundo na década de 70, mas é, hoje não consegue chegar entre os países num de denominador comum se esses vírus que ainda existem guardados em laboratório da varíola devem ser destruídos ou não. Então, dentro da intenção de quem está governando e tem poder de veto, poder de decisão desses processos. E essas pessoas que têm esse poder são pessoas e que são pessoas que não têm cargos vitalícios elas mudam. Então, vai depender muito de como nós, brasileiros, os norte-americanos, os alemães, vão interpretar essa fase de quarentena, essa epidemia, é, é, dentro de todo esse processo, e isso vai ser visto depois dentro do âmbito político. Eu só realmente vou poder tecer qualquer comentário sobre é, o que nós tiramos de eleição disso ou não, é, daqui a dois anos, porque eu vou ver o um processo eleitoral norte-americano acontecendo, se o Trump não for reeleito, é um sinal claro dessa transformação, porque são raros os presidentes na história da República Norte-Americana que não foram reeleitos, tá? uhum. existem várias é, é, teorias da conspiração sobre a República Norte-Americana. Então, eles evitam os presidentes. Hoje em dia, tem um, um, um vice-presidente Johnson, né? porque o Lincoln tinha, o Kennedy tinha, e foram assassinados. Tem umas, umas paranoiazinhas, assim que eles carregam dentro desse seu processo republicano. Mas eu acredito que a reeleição do, do, do Trump vai demonstrar claramente a postura do eu e o anti-eu do norte-americano sobre a interpretação do mundo e das coisas, e a não reeleição dele vai demonstrar que, realmente essa pandemia atacou o pensamento desse norte-americano de uma forma muito expressiva. tá? A mesma coisa no caso brasileiro. A gente está aí às vésperas, vamos falar do nosso caso regional aí, a gente está nas vésperas da, da eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Aí eu te pergunto: ela vai conseguir sair bem dessa crise? Será que essa crise. É, mostrando aí uma dificuldade no sistema carioca, onde ele vinha fazendo cortes garantindo que existia leis o suficiente, garantindo que existia é, médicos o suficiente para atender, por isso que ele podia acabar com a EF, ele podia acabar com certos programas é, de atendimento médico, né? como essa coisa de médico em casa, é, alguns sistemas, alguns, é, alguns serviços né, que o governo deveria oferecer essa população, será que ele, até o final do mandato dele, vai fazer uma retomada, falando, fazendo uma meia-culpa, oi, eu errei, então eu estou mudando, estou reforçando isso aqui, isso vai garantir uma reeleição a ele? Ou não? Porque ele vinha sendo visto como um mal prefeito até então? Então, eu só realmente vou poder te dar é, um feedback em relação a isso quando a gente passar pela pelas elei próximas eleições. Porque hoje o um cenário é muito incerto a gente vê até o governador, que está aí no início do mandato ainda, bem dizer, né? um ano e meio praticamente, sendo uma vítima da Covid. Não estou rogando praga, nada disso não, mas vai que ele morre. Então, já mudou o um processo político completamente diferente, né? Já tem aí um, um, um grande problema a acontecer. Eu estou tendo uma postura na Alerj de votar MP, de buscar reuniões online que tem sido produtivas, que eu não estou tendo na Câmara de Vereadores. Então, é, é, tudo vai depender de como o ser humano vai sair dessa pandemia. E eu acho que só depois disso, eu acho que o, o sistema eleitoral é um termômetro muito mais do que pesquisa. Exemplo, né? a, a eleição do governador do Rio de Janeiro, onde ele nem aparecia nas primeiras posições é, como possível é, governador da cidade, vai para o um segundo turno quase sem precisar desse segundo turno e derrota aí um candidato que tem uma história enorme dentro da política. Então, o histórico do Eduardo Paz em um grande evento, que era uma coisa que ele imaginava, não conseguiu garantir ele o cargo de governador, porque ficou com uma imagem prejudicada pela corrupção. Então, eu sempre, assim, dentro do, do meu ciclo de pessoas conhecidas e nós viemos em bolhas, eu sempre tive pessoas mais contra o Wilson do que a favor. E eu vi essas pessoas, nesse momento, mudando seu discurso, falando que ele está tomando, ele está tendo um discurso coerente, ele está seguindo a OMS, que é uma referência, independente de entrar numa situação ruim com o governo federal. Agora que ele está doente, ele está acamado, ele já retrocedeu a atitude falando que isso é diante do federal. Então, é... Esse é um fato inédito na história do mundo e do Brasil. Logo, eu não tenho uma previsão para te dar, mas eu acredito que é muito possível que a burocracia caia é, em diversos aspectos pela urgência que nós estamos vivenciando para auxílio financeiro, né, a Bolsa de R$ 600, reais, a compra de materiais é, para os médicos, então, se eu posso fazer sem tanta burocracia, por que eu vou retornar para a burocracia? Né? Então, talvez, dentro de todo esse cerne aí dessas nossas questões, a gente veja alterações profundas, aprendizados profundos mas eu não, tenho, não acredito numa universalização é, de qualquer espécie que seja, de constituição, nada disso, até porque a gente precisa respeitar o desenvolvimento sociocultural e histórico de cada uma das sociedades, dos países, das nações que estão inseridas nisso aí, mas é, isso é uma coisa fato que eu tenho para te dizer e até pelo histórico que nós temos de segunda guerra mundial, as instituições que surgiram não serem hoje tão, tão vistas com tanto respeito pelos executivos dos países, é, eu brinco que quando vai tendo esse distanciamento histórico a gente vai esquecendo e, e vai criando uma fragilidade dessa imagem, né? Como a gente tem um Trump que não viveu uma Segunda Guerra Mundial, a gente tem um, um Bolsonaro que não viveu uma Segunda Guerra Mundial, olhar para essas instituições é um olhar mais fraco. Mas é, isso é a única coisa que eu posso te afirmar: eu não consigo acreditar numa universalização de leis e de programas. E sim, sempre que houver essa necessidade um maior alinhamento, uma maior junção, como foi feito no passado para a erradicação da baríola e que a gente vai ver agora para a pandemia de, de Covid-19. Então, sai um mundo novo daí, saem novas relações internacionais e diplomáticas. Isso foi até uma coisa que a gente já mencionou aqui no, no outro vídeo em relação à política externa do governo Bolsonaro, porque ele não colocou isso claramente no seu programa de governo. É, a não ser o caso da transferência da embaixada de, Jerusal... de Tel Aviv para Jerusalém, e que é um tiro no pé e nunca foi para frente, eu acredito que nem vá, é... mas a gente nunca teve uma clareza na questão política externa, que hoje se faz urgente. Então, eu prefiro deixar nesses comentários e tentar te dar uma previsão de qual será o amanhã. É. Com certeza, a, a gente não, não tem como... As coisas ainda estão muito precoces para a gente ter, arriscar qualquer previsão, né? Agora, uma coisa que que já não está precoce e que realmente a gente tem como prever que vai ter algum tipo de é, efeito ou consequência é a a, a, a a fé nesse sistema burocrático né e, e a instituição dos presidentes né, das repúblicas que, que são presidencialistas, eu acho que depois dessa crise a gente a gente vai ver uma, uma mudança de consciência em relação a esse a, a, a, a esse instrumento administrativo e, e a esse modelo ou é, paradigma é, administrativo porque fica muito clara a incompetência desse líder máximo do executivo numa situação como essa, que é uma situação é, semelhante a uma guerra em, em algumas situações, mas que justamente a centralização na mão de um, um cara assim, quando ele não tem competência, ou ele não tem, digamos assim, uma, uma mente aberta, uma abertura intelectual suficiente para contemplar a complexidade de uma situação é, como uma pandemia, é, fica muito evidente que, que é mais do que a figura de um, de um, um, um gestor ou outro que não tiveram competência para administrar uma crise assim, mas eu acho que a figura do cargo desse presidente, esse líder do executivo, esse super herói né, que, que tem esses superpoderes, eu acho que vai sair muito fragilizado depois dessa, depois dessa crise, né? E, e isso pode valer para o Brasil, para os Estados Unidos? Olha, Rodrigo, eu não sei te dizer sobre isso. Por quê? É, como eu falei, a gente só vai descobrir isso dentro do processo eleitoral. Porque é, hoje, as, como eu te disse, as pesquisas não retrataram a realidade sobre a figura do Wilson Wilson na, na candidatura a governador. E hoje as pesquisas demonstram que 54% da população nacional estão aprovando a atitude do presidente da República. A gente precisa tomar um cuidado porque a gente tenta fazer avaliações baseado na bolha que a gente vive. Hoje a gente faz parte de uma minoria privilegiada, tá? É, nós temos ensino superior, ouro, nós temos os nossos negócios, nós somos sim brancos, né? Que que é um privilégio sim no Brasil? onde a gente tem uma sociedade com preconceito racial muito grande, é, e aquela população que precisa trabalhar, que não está vendo a Covid acontecer no torno dela, está é, muito a favor da postura do nosso executivo porque quer ir trabalhar. Então, é, é não acha que é inatingível, né? ou vai ser assintomático, que já está imune. Tem, tem um grupo grande de pessoas, e aí eu posso dizer que praticamente metade da população nacional, baseado nas pesquisas, que aprovam essa postura. Só que, mais uma vez, eu só acredito quando esse resultado for aplicado nas urnas. porque Por mais que a gente fale que existe uma corrupção no sistema eleitoral brasileiro, é o que vai valer. Né? É o que é a tendência, tanto pelo povo, quanto por quem tem os recursos para movimentar essa máquina política. Eu converso muito com as pessoas, assim, tipo, não é você que elege o presidente, é um empresário que financiou a campanha dele, que pagou uma campanha de marketing digital, que fez chegar até você a ideia que aquele presidente é o melhor, que ele candidato é o melhor. Sabe a esposa que fica no ouvido do marido e ele se convence que aquela grande ideia genial é dele? tá? Então, é... é a gente ironiza tanto esse no papel da mulher e do homem, né? Ah, por trás de um grande homem sem presidente de uma grande ideia. Não é por trás, é do lado, muitas vezes está na frente. Mas, muitas vezes, para a gente estar numa sociedade patriarcal, a gente dá a entender que foi esse homem que teve essa ideia. E, e isso acontece. né Eu tenho um grande empresariado que não que queria uma maior liberdade econômica. não desculpa, quem foi eleito foi Paulo Guedes, não foi Bolsonaro, porque todas as campanhas é, de marketing digital foram baseadas para convencer a eleição desse cara, porque era a forma do Paulo Guedes chegar ao poder e desburocratizar a economia nacional. Então, é, muitas pessoas concordam com isso. Eu já quase apanhei de uma aluna de sala de aula, porque eu dou aula para adultos, porque eu falei que eu era uma historiadora que pesquisava sobre memória e cultura é, e que, para mim, a economia não era tão importante assim como eu analisava uma sociedade e ela me chamou de louca. Né? Ela começou a surtar em sala de aula, perguntando né, se eu era mais importante que Caio Prado Júnior. Eu só estava colocando ponto e é, e que como porque a burguesia só surgiu por alterações econômicas é a economia que move o mundo desculpa não é tá as nações nativas brasileiras não viviam baseado na economia lá atrás então e é, é, é aquilo que nos identifica como nação também não tem valores econômicos são valores culturais religiosos e sempre foi o caminho mais mas tem pessoas que são radicalmente pela visão do economês. Então, quando esse cara tem uma postura que ele não pensa no lado humano, nem na estrutura, é, no aparelho que nós temos hoje de hospitais, de atendimento, ele está pensando na diminuição de empregos, sim, vai ter um grupo que vai concordar com ele. Porque pra, na cabeça de muitas pessoas, eu preciso ter o meu trabalho, e eu preciso ter o meu dinheiro para pagar o meu plano de saúde, do que uma preocupação com o hospital público, e é, na minha ideia é uma ideia totalmente equivocada. Porém, é o meu ponto de vista e é o ponto de vista de muitos humanistas que eu tenho no meu entorno, afinal eu fiz uma universidade na área de humanas, é, mas não é a realidade desse brasileiro, que não tem ensino superior, muitas vezes tem ensino médio, e só o trabalho braçal, só o trabalho ali na prática, no dia a dia, é o convencimento, é o retorno para ele de viabilidade do país. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa interpretação nessas nessa análises e é por isso que eu tento sempre acompanhar as pesquisas, porque eu já aprendi que a minha opinião, o meu conhecimento não vale para a maior parte da sociedade brasileira. Sim. Eu sou minoria, eu não represento uma parte da sociedade brasileira. É, de fato, a gente tem que aguardar essa... É, tem muita coisa para rolar ainda, né? A gente pode dizer que a, a epidemia, o efeito dela ainda está muito no começo, né? E realmente a, a, a opinião pública pode mudar muito é, ainda, dependendo do que vir a acontecer. Mas eu acho que uma coisa que a gente já não tem como negar é está acontecendo um colapso no, no Estado, no sistema é, de governo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na França, Itália, enfim, é, o, o Estado está sendo estressado, está enfrentando algo que está além da capacidade. E outra coisa, está havendo um, uma colisão é, entre o, o líder federativo e os líderes estaduais, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu não sei como é que está isso na Europa, mas eu acho que isso também é um, um elemento assim, de... de é, um elemento político nesse jogo de forças que, que indica né, um, um colapso administrativo em, é, em andamento, né, ou, ou, ou, ou algum tipo de crise administrativa acontecendo e que pode causar algum tipo de transformação aí com relação à burocracia que a gente estava falando. Mais algum comentário, Priscila? Ah. Oi? Não, assim, acho que é. é... Eu só queria convidar as pessoas realmente para estarem observando cada um dos casos. A gente viu que os chefes de executivos de cada país tomaram atitudes diferentes. A gente vê Portugal, que optou pelo isolamento desde o início, tendo um número infinitamente menor do que a Espanha. Uhum. É, a gente vê uma Alemanha dando suporte hoje para a França, que também teve uma postura próxima. Portugal e mesmo quando manteve alguns serviços abertos. É, vamos lembrar que a Alemanha vem de um investimento na saúde há muitos anos, até bem pouco tempo atrás o sarampo era erradicado no Brasil e não era na Alemanha. Então, na última década, a Alemanha correu atrás do sistema de saúde e a gente estava fazendo cortes aqui. Isso não é um problema da atual gestão. Os anteriores também investiram um pouco em saúde. Mas, é, é só para que a gente possa fazer análise caso a caso, para ter a conclusão de qual seria o melhor caminho, se esse caminho é que a gente está tomando é o melhor. Lembrando que no Brasil, uma crise do Estado, que eu não sei se ela é proposital ou não, é justamente a subnotificação. O Brasil é de todos os países do mundo que menos testa. É, para um universo de 100 mil habitantes, o Brasil testa 236 pessoas. Nesse mesmo universo, o país que testa menos é o Irã, 3.163 pessoas. Então, só para que a gente tenha uma ideia que talvez esse medo não surja no brasileiro e esse acordo de, com a postura do executivo esteja acontecendo ou sem querer, porque o Brasil não tem recursos, ou de maneira proposital, para a gente não perceber que a crise é maior do que realmente ela é. É só fazer esse pedido aí para quem está assistindo a gente, para que tente analisar o maior número de dados possíveis para poder chegar às suas próprias conclusões. É isso aí. Bom, gente, então, é, vou encerrar por hoje essa gravação. E muito obrigado a você que chegou até aqui, acompanhou. Se você gostou desse vídeo, curta. É, assine esse canal, compartilhe com quem você acha que merece chegar nesse conteúdo. E... É, Dá uma olhadinha aí, no, aí embaixo as, as, é, o convite para participar da, desse projeto, dessa associação, as regras, o, o material que a gente já é, tem é, organizado para você dar uma olhada. E muito obrigado, Priscila, mais uma vez. Eu que agradeço.